Se você gostaria de memorizar dez vezes mais rápido, esse vídeo irá te mostrar como você pode facilmente melhorar. Você guarda informações de duas maneiras. Sendo a primeira maneira chamada de memória verbal, que memoriza palavras E a segunda maneira, chamada de memória visual, que memoriza imagens. São dois processos de memorização diferentes e eles alcançam resultados dramaticamente diferentes. As pessoas não acreditam na absurda diferença entre as duas. Então, aqui vai um desafio para você, para que você possa ver por si mesmo. Primeiro, vamos testar sua memória verbal. Vou te dar uma lista de 10 palavras e veremos quantas você consegue lembrar. Vamos lá? Piano. Elefante. Caminhão. Garrafa. Basquetebol. Cadeira abacaxi, cachorro, quadro, trampolim, ok. Pause o vídeo e anote todas as palavras que conseguir lembrar. Como você foi? Se você é uma pessoa normal, você conseguiu lembrar entre 5 e 7 palavras, não necessariamente na ordem correta. Essa foi sua memória verbal. Agora, testaremos sua memória visual. Vou te dar outra lista de palavras, porém, desta vez eu te darei uma história curta e desenharei uma imagem. Para ativar sua memória visual, apenas crie uma imagem em sua mente de tudo o que eu descrever e desenhar. Se quiser, pode até fechar os olhos e só escutar minha voz. Vamos lá? Ferrari. Se imagine dirigindo uma Ferrari vermelha com o teto abaixado. A música tocando fortemente mais alta que o som do motor e seu cabelo sendo jogado para trás por causa do forte vento. Galinha. Com um alto tump, uma galinha gigante cai no assento do passageiro ao seu lado. Ela é do tamanho de uma pessoa, enorme e amarela. Deve ter caído do céu. A galinha abre a porta do carro e pula para a estrada enquanto fica lá. Uma melancia enorme verde rola por cima dela e continua a rolar pela estrada. Barack Obama. A melancia rola pela estrada e acerta em cheio Barack Obama. A melancia se parte ao meio. E Obama fica lá, parado, pingando suco de melancia. Poodle. Obama pega um Poodle que passava por ali e o usa para limpar o suco de seu rosto. O Poodle é branquinho, porém, enquanto seu pelo absorve o suco, ele lentamente vira rosa. Mastro. Obama joga o Poodle e ele voa pelo ar, até bater no topo de um mastro. O peso do Poodle faz com que o mastro se curve. Bolo. Um alto e sujo splat. O mastro cai bem no centro de um bolo de aniversário enorme, cobertura, creme e vela saem voando por todos os lados caindo como chuva nas pessoas que passavam ao redor. BONECA Uma grande porção de creme cai na cabeça de uma boneca Barbie, criando uma reação química estranha, que a faz sair vo voando como um foguete, com seu cabelo loiro voando em suas costas. PIZZA A boneca continua a voar acima, e no momento que começa a cair, uma pizza grande se abre acima de sua cabeça, como um paraquedas. A pizza está amarrada na boneca por longos fios de queijo derretido. Girafa, A pizza eventualmente cai no chão, cobrindo a boneca. E então, a girafa começa a comer a pizza, curvando seu longo pescoço e esticando sua língua para lamber o queijo delicioso da pizza. Skate. Depois de comer muita pizza, a girafa puxa o um skate, sobe nele e começa a andar rua abaixo, desviando-se das placas da rua. Cigarro. O skate começa a tossir, então para e usa uma de suas rodas para acender seu cigarro. Porém, o cigarro fica envolto em chamas, o que faz o skate jogá-lo para longe. estátua da liberdade. O cigarro voa pelos ares até cair na tocha que é segurada pela estátua. E então a tocha também pega fogo. Sorvete. A estátua ganha vida e enfia a tocha que estava pegando fogo dentro de um pote enorme de sorvete. Esse é um sorvete de chocolate com cerejas que derrete e começa a borbulhar fogos de artifício. O sorvete explode virando fogos de artifício que voam pelo céu, acima da estátua da liberdade, que de forma colorida escrevem as palavras O FIM. Ok, pause o vídeo novamente e escreva quantas palavras você conseguiu lembrar usando sua memória visual. O truque é recriar as imagens em sua mente de cada parte da história. Conseguiu ver a diferença? E eu fiz algo que você provavelmente não percebeu. Eu te dei 15 palavras, não 10. Mas a pessoa normal consegue se lembrar de 10 até todas essas 15 palavras, e em grande parte na ordem correta. Deixe um comentário e me diga como foi o resultado de sua memória verbal e memória visual. As técnicas de memória visual já existiam há milhares de anos, mas por algum motivo estranho, a maioria das pessoas só conhece as técnicas de memória verbal. Técnicas de memória verbal são coisas como acrônimos, acrósticos, associações de palavras, rimas e até músicas, e são apenas um monte de repetições tediantes. Elas podem ser fantásticas para apenas um pequeno número de palavras, porém, elas não ativam o incrível poder de sua memória visual. Clique no link abaixo e dê uma olhada de como fazer isso, como uma aula que te mostrará passo a passo como aprender a se tornar um incrível estudante. Não se esqueça de me dizer nos comentários seus pontos no desafio de memória verbal e visual. E se você gostou desse desafio, compartilhe com seus amigos e veja se a memória deles é tão incrível quanto a sua. Obrigada por assistir. Tchau! Clique no link da descrição.